Sonic Extreme no Saturn. E é, isso aqui é meio que impressionante. Tipo, nas últimas seis a gente sempre teve pelo menos um homebrew de Saturn. E isso aqui está tentando uh, ser uma recriação do Sonic Extreme, pelo que eu entendi. E fazer o jogo rodar no Saturn é certamente algo impressionante. Eu estou usando o Beetle Hardware para emular. É claro, e ok, nós temos Alvo Select e nós temos opções. Muito mais opções do que eu imaginava que a gente teria aqui, sem dúvida alguma. Ah, mas ok, jogo reiniciar ali. Vamos selecionar uma fase. Ai, meus ouvidos, teve um efeito sonoro desagradável. E a gente tem um monte aqui. Vamos começar pelo começo. E o começo, é claro, é Jade Gully. E é claro que vai ter a música feita exatamente para a gente que eu li. Oh, esse loading. Yeah, a gente tem que se lembrar. Emulador de Saturn significa que isso vai ser demorado. Porque tem um segundo Sonic ali, eu não tenho a menor ideia, mas... Yeah, isso aqui é Saturn, certamente. Yeah, ok, tem simplesmente... Isso não é a música que eu esperava uh, a gente ter aqui. Se eu não me engano, isso não era... A de Jade Gully, mas... Tudo bem, tanto faz, deixa a gente simplesmente... Pelo que eu entendi, se você morrer... Yeah, você tem que reiniciar, porque... Simplesmente não foi implementado uh, você morrer quando você cai, o que... É meio que... Sei lá, uma das coisas que deveria ser... As primeiras de ser implementado, mas... Olha, o que aqui realmente escorregadio. Escorregadio... Pra caramba, sem dúvida alguma, e. Pera um momento, tem sequer alguma substância nessa fase? Ou, oh, nessa direção. Ok, eu estava realmente confuso ali por um instante. Ah, tô começando a achar que isso aqui tá tão básico quanto o real jogo era básico aqui. Ah, ok, aquele botão funciona. Era assim que, tipo... No, tra no trailer, de repente virando o Cebolinha... Uh, no trailer do Sonic Extreme, uh, foi mencionado que era assim que funcionava as coisas? Eu não sei. Tipo... A Draw Distance aqui faz simplesmente uma parte muito pequena da fase existir a qualquer instante. O que... Naturalmente é um problema. Oh, eu acho que aquele Sonic Vermelho uh, vai se tornar o Tails, eventualmente, agora que eu tô pensando. Que ele tá meio que. Me seguindo e reaparecendo e. Olha, eu tenho pouquíssima ideia de onde eu tenho que ir aqui. No fim das contas. Ok, eu. Eu posso cair aqui. E fazer um pulo duplo. Então a gente morre. É, yeah, ok, muito. Obrigado. Eu já. já estou plenamente satisfeito com o que aconteceu ali, sem dúvida alguma. Deixa eu dar uma olhada nessa fase aqui. É, aquela recriação do Sonic Extreme no Unity ou sei lá o que que eu joguei numa outra Sage. Tá mais certo do que realmente tentar algo autêntico aqui. Porque essa é, tentativa de autenticidade não. Não é exatamente super confortável. Ei, a gente não tem a música que era pra tocar aqui. Isso, isso me deixa simplesmente indignado. A propósito... Pera um momento. Não estou reagindo de uma maneira. Ah, tenho muitos botões aqui no controle de Saturn. Eles estão configurados, mas nenhum deles é um spin dash. Não sei se ele está implementado ou não, mas ei, você pode andar nas paredes. Incrível. E yeah. é... Mario Galaxy antes de Mario Galaxy, certamente. Se bem que isso provavelmente só aconteceu porque, tipo, o Saturn nunca realmente tinha a capacidade de fazer alguma coisa. Tipo, novamente, eu acho que eu já tinha mencionado... Oh, isso pode acontecer. No passado que Sonic Extreme provavelmente se fosse terminado... Tinha zero chance de ser um jogo bom e... Isso aqui só tá reforçando isso. Ei, vamos ver isso aqui que foi... Sei lá, isso... Esse... Essa fase específica não foi uma das mais recentes descobertas, o estágio bônus? Isso é realmente estágio bônus? Eu não sei, a gente sabe... Muito pouco sobre... O Sonic x Eu vi que tem uma luta contra o Fang, eu estou curioso... Sobre como isso aqui vai funcionar. Exatamente. Acho que essa trilha sonora aqui é a original. Geralmente. A gente escuta. Não muito. Isso. Pronto. Ah, tudo. A maior parte da fase simplesmente desaparece. A propósito, com, colisão com Badniks parece que não está implementado neste momento aqui. É, peraí um momento. Isso aqui é. Uma rampa com mais ou menos físicas. Ok. Interessante que isso pode ser feito aqui. Legal. E etc. Uh, vamos, então, ver a tal luta contra o Feng. Ver como isso aqui funcionaria afinal. E, então... Yeah, isso é realmente a ótima coisa que a gente vai fazer aqui, porque... Sonic Extreme... É Sonic Extreme. Mesmo recriado. Meu, eu acho que, tipo, se Sonic Extreme fosse terminado, a SEGA ia ter morrido prematuramente. <risos> tipo, é legal ver isso feito aqui dessa maneira, mas eu repito, isso aqui seria melhor feito como. Oh, legal! O jogo faz a gente iniciar com zero anéis. É isso que a gente quer ver, sem dúvida alguma. Ok, deixa eu ver isso aqui. Ok, tudo bem. Eu. Oh, é difícil entender. Oh, yeah! Mira perfeita! Mira perfeita, incrível. Obrigado. Que... que, que, eu... que, que é pra eu fazer? Eu tenho que esperar um momento específico pra atacar ele? Eu não sei. Uou! Oh. Que hitbox me atingindo antes da hora de me atingir. Normalmente, isso aqui é, provavelmente não ficaria completamente horrível. Ah. Ok, eu acho que a chance disso aqui não ficar completamente horrível é muito pequena. Ok, aqui pelo menos ele está errando. Ok, ele está tentando nos atingir, certamente, sem dúvida alguma. E agora, ele faz esse ataque, o que significa que eu posso atingir ele. Ok, tudo bem. E a luta simplesmente vai continuar se repetindo dessa maneira. É, yeah, ok. É um projeto impressionante, mas... Tipo, tá tentando ser um jogo ruim de propósito.